Teoricamente, esse aí é apenas um showroom de carros da Toyota. Mas, além de ver as últimas novidades sobre o mundo dos carros da Toyota, você também pode ver o futuro chegando bem ali na sua frente. E o melhor de tudo é poder experimentar. É conhecer as últimas novidades sobre mobilidade, entrar nos carros conceito, experimentar muito e brincar nos simuladores. Por incrível que pareça, sair é uma atração interativa e 100% gratuita.